Oi mãe, boa tarde. Tudo bem com você? Com a meninada, tudo bem? Então veja, nós estamos voltando aqui no canal Mãe Sabe das Coisas com a doutora Carla Diel que é nutricionista é, especializada em nutrição para gestantes e não gestantes, certo? Então, a princípio, vamos ter uma ideia geral da nutrição, o bem que ela pode fazer e faz para a mulher. Doutora, de uma forma geral, que, que benefícios uma boa nutrição pode trazer para a mulher, especialmente? Bom, nós mulheres passamos por várias fases da vida, uhum. né, desde a adolescência, depois a vida adulta, geralmente nesse período a mulher engravida, outra fase diferente da da mulher e aí nós temos o climatério que é uma fase que sim, as mulheres estão muito preocupadas sim. e quanto mais você puder cuidar da sua saúde através sim. da alimentação, de atividade ah, física, melhor você vai ter, mais facilmente você vai passar sim. por esses períodos. Sim, muito bem. Bom, vamos trazer o assunto um pouquinho para gestante. Pensando na época gestacional, o que é quais os benefícios que esse acompanhamento para a mulher e para o bebê, o que, que a nutrição pode ajudar, colaborar, evitar, digamos assim? Bom, a partir do momento que você está tentando engravidar, é importante que você busque ajuda, porque você já pode fazer algumas suplementações, melhorar a qualidade da alimentação sim, familiar, sim. então sim. da mulher, do homem, e aí você vai procurar essa ajuda e você vai começar a se alimentar de uma maneira correta, principalmente com uma suplementação adequada para cada fase da gestação. Então na primeira fase você vai, é, vai uhum. favorecer o ácido fólico, você vai colocar o ômega 3, na segunda fase você vai entrar com polivitamínicos e na última fase a gente dá uma ênfase maior, não que você não utilize antes, mas você dá uma ênfase maior ao ferro, principalmente para evitar... É, problemas de hemorragia que são, quando você tiver com ele baixo, comuns nessa época. Entendi. Eu, eu penso que uma gestante que vem num, num período de primeiro filho, de uma primeira gestação, ela inclusive consegue administrar essa alimentação, essa nutrição de forma diferente dentro da família e da casa, não? Exatamente, inclusive muitos maridos Aham. participam é, da consulta, até como uma forma de entender como vai ser essa alimentação, como vai ser esse ganho de peso durante esse processo e eles auxiliam muitas Sim. vezes Imagina. as esposas... Às uhum. vezes atrapalham, vou ser é? sincera com você, porque uhum. às vezes eles uhum. querem agradar e trazem doce, coisas assim, sim, e, sim. E, e aí, mas a maioria uhum. tem mais consciência uhum. e ajuda. Entendi. Me diz uma coisa, o que a nutrição pode também ajudar mães hipertensas, mães diabéticas, é, obesas? Bom, é, nós precisamos entender uhum. que desde o início da gestação é importante que você já tenha um acompanhamento meio que direcionado, então mesmo que você não tenha casos de diabetes na família, sim, é, sim. mas que você esteja com os níveis de glicemia acima de 92, a gente já vai focando para que você ingira alimentos mais integrais, é, você tenha um cuidado com as frutas, né, as quantidades, então uhum. dessa forma você consegue é, porque lá na, na, no segundo semestre sim, sim. é feita a curva glicêmica, é onde a gente vai detectar se ah. houver um caso ou não de, de diabetes gestacional. Mas eu gosto de trabalhar de maneira preventiva, então a gente já vai fazendo certo. um direcionamento ah, para que você ah. não tenha hiperglicemia constante, que pode a, a te ajudar a favorecer né, o diabetes gestacional. Sim, certo. E diz uma coisa: e a suplementação nesse cenário tem qual papel? fundamental fundamental ah, fundamental ah, porque as recomendações é, normalmente durante a gestação elas dobram para as gestantes uh -huh. porque afinal de contas a gente tem que entender que está gerando um, um bebê e ela tem as demandas do corpo dela também sim então sim. elas são fundamentais e divididas no primeiro, segundo, terceiro trimestre. Tem que ser super acompanhadas, fazer exames corriqueiros para a gente saber como está, certo, se essa suplementação certo. está sendo suficiente, está sendo adequada ou não. Isso Aham. é bastante importante. Imagina. Me diz uma coisa, quando ela chega aqui, ela traz exames para você? Traz alguma coisa que ajude você a ter um perfil dela no início? Fundamental, que fundamental. Que ser fundamental, Aham. Porque eu preciso partir do princípio, por exemplo, vou dar um exemplo da vitamina D, que é uma ah, vitamina... Tá. Muito importante durante uhum, a gestação. Uhum. Se essa gestante me apresenta uma vitamina D mais baixa, eu tenho que suplementar, em média, com 4 mil unidades internacionais por dia. Se ela tem uma vitamina D um pouquinho maior, uhum. eu posso colocar isso uh, 15 mil unidades ou 10 mil unidades por semana. Então, isso vai variar muito. E eu só ah, posso fazer essa suplementação com isso em mãos. Com isso em mãos. Senão, ah, é, é, eu não recomendo de jeito nenhum. Entendo. Entendo sim. Olha, gente, o assunto é importante. Nós estamos ouvindo e estamos constatando, sem dúvida nenhuma. Diz uma coisa. O que que você, é, um recado final? A gente está terminando a entrevista. Um recado final que você daria para essa mulher que está agora se preparando, querendo. Tem, como é que você Tentante, chama? Tentante. Tentante. As tentantes. Assentantes, assentantes, você que é tentante já comece a se preocupar com a qualidade da sua alimentação, porque às vezes alguns nutrientes estão baixos, estão atrapalhando a sua ovulação, a sua qualidade dos seus óculos, e bem como a do seu marido, a alimentação também vai ser importante. Então se você está tentando, já busque ajuda nutricional. Agora se você já é gestante, mais ainda venha que há tempo não. de você procurar Sim. porque a suplementação pessoal é fundamental e a qualidade da alimentação então como eu falo comida de verdade é arroz feijão é salada e é verduras são frutas de acordo com cada gestante hum, com a quantidade que ela deve ingerir Sempre levando em consideração os hábitos dela, né, o tipo de vida, a rotina que ela tem. A gente não inventa as coisas, né? sim, a sim, gente sim. faz de acordo com a realidade de cada um. E isso um é um é perso né, personalizado. personalizado. Claro, cada e a pessoa é uma. E a partir desse, desse, dessa anamnese, dessa nossa troca, né, hum, que a gente hum, conhece sim, a gestante, hum você vai se sentir mais segura, uhum. você buscando um profissional que seja qualificado, você vai fazer, não, isso eu posso, isso eu não posso, uhum. você vai ter essa segurança, e essa segurança vai fazer com que a sua gestação seja muito melhor, muito mais agradável. Olha gente, o que eu acho legal disso tudo é assim, quem faz esse acompanhamento, desde a gestação, vai ter um climatério muito mais feliz, né? Com certeza. Então, climatério, se a gestação é uma fase traz preocupações mas ser é maravilhosa, o climatério poderá ser maravilhoso também. E a gente ouve por aí tantas mulheres reclamando da época de climatério, é. na menopausa mesmo e tal, assim, né? por problemas que não foram talvez resolvidos antes, né? acompanhados e tal. Quanto mais cedo você mudar a sua alimentação e tentar fazer que ela tenha maior qualidade, melhor. Porque você, o que você plantar hoje, eu sempre falo, você vai colher daqui a 10, 20, 30 anos. E um, um outro recado que eu quero falar para você, você Você tem que ter muito cuidado quando você é gestante, às vezes você faz E aí quando você ganha o um neném que você é nutriz, que você vai amamentar uhum. Você tem uma fome muito maior porque a demanda é muito maior Você tem que produzir o leite Sem e vida. você tem que é, se manter então nesse período é fundamental que você continue com esse acompanhamento Porque vai ter uma qualidade melhor nesse leite também hum. Para o bebê, uma hum, produção hum. melhor E hum, de uma hum. mesma forma você vai conseguir voltar ao peso mais facilmente Porque se você for só naquela receita de vó, de tia, de sogra Você hum. tem que comer para dar leite, você tem que aumentar é, é, é. Você pode aumentar de peso, então a, o acompanhamento ele vai te ajudar bastante Dado o recado. Obrigada, viu, doutora? Obrigada Foi a você. Muito bom. Acompanhe a gente no próximo, nos próximos vídeos, nas próximas entrevistas. E corra lá, Mãe Sabe das Coisas, é o seu canal.